Lembra? Primeira sessão, a gente não avança em questões emocionais. Mas como assim, Roberto? Você já Parece que você já sinalizou que essa dor dele é uma dor emocional. Sim, já sinalizou para mim aqui. Ó. Mas nem por isso eu já vou chegar de bate e pronto trabalhando emocional. Eu posso assustar a pessoa, eu posso assustar o meu cliente. E é justamente isso que eu não posso fazer. Nesse primeiro momento eu tenho que encantar o meu cliente. Né? tenho que encantar eu vou encantar de que jeito? com a minha atenção com a minha disponibilidade com a minha vontade de querer ajudar teve o pá daqui, pá de lá pá daqui, pá de lá, Roberto, o que é isso? é conversa você precisa aprender a conversar com o seu cliente então anotem aí quem está anotando você precisa aprender a conversar com o seu cliente a terapia é um ato de conversa. Você conversa, processa o entendimento, traz para o mapa, né? Cadê os cinco elementos? já Vai começar com os cinco elementos? Sim, eu vou começar. Traz o que se você já domina os cinco elementos, ou já conhece alguma coisa dos cinco elementos, traz para cá para os cinco elementos, processa tudo que o cliente fala, sabe? E traz o conhecimento para o pé. Aí o resultado vai lá em cima.